Viva amigas, vamos pôr então uma conta neste ponto, que é uma mistura com nós de macramé. Temos que puxar aqui uma laçada bem grande. Agora, seguramos, fazemos o tal nó de macramé, fechamos o nó de macramé, vamos introduzir a nossa conta. Tem que ter uma furação bastante larga para dar para entrar eh, os, dois, os dois cordões, os dois fios assim dobrados. E agora vamos fazer a seguir o um nozinho igual, mas sem a conta. Portanto, a laçada mais pequena. Puxamos aqui o nó de macramé, fechamos o nó de macramé. E agora passamos, vamos puxar por baixo, por dentro de dois. E aqui está, amigas, reparem. Um, um, um nó muito interessante, muito fácil. Eu, às vezes, aqui por isso é que se tem que pôr dois. Reparem, eu aqui puxo sempre dois, porque ele precisa de dois para depois não puxar muito aqui esta alça. De